Morte de criança de 5 anos em frutal com ritual que evoca e integra espírito vários crimes terríveis chocaram o país com sua brutalidade. O mal é ainda mais pronunciado quando os membros da família estão envolvidos. Um crime horrível ocorreu em março deste ano, quando membros da família incendiaram uma menina, resultando na morte da criança. Cinco pessoas foram presas na última quarta-feira por supostamente participarem de uma cerimônia que terminou com a morte de Maria Fernanda de Camargo, de cinco anos, em Minas Gerais. O crime aconteceu no dia 24 de março em Frutal, Triângulo Mineiro. A criança morreu de queimaduras por todo o corpo. Na época, a família alegou que ela se queimou enquanto brincava na casa de seus avós maternos. O representante responsável pelo caso, Murilo César Antonini Pereira, deu mais detalhes do caso em entrevista coletiva. O suspeito disse em um primeiro depoimento que Maria, que Maria Fernanda teria sofrido queimaduras em um acidente doméstico durante um churrasco em família. O representante responsável pelo caso, Murilo César Antonini Pereira, deu mais detalhes do caso em entrevista coletiva. O suspeito disse no primeiro depoimento que Maria Fernanda teria sofrido queimaduras em um acidente doméstico durante um churrasco em família. Eles tentaram ajudar a menina e se queimaram também. A mãe foi a mais gravemente ferida e precisou de tratamento hospitalar. O pai da criança não está presente. No entanto, após laudos periciais e depoimentos de diversas testemunhas, descartamos a hipótese de acidente de churrasco familiar envolvendo álcool e churrasco e estamos investigando o caso como crime. A investigação revelou que as vítimas estarão na casa dos avós, tias e mães e espíritos acompanhados pelo líder no ritual de convocação e incorporação de espíritos malignos. O álcool será derramado sobre a criança com ervas, acesa, e ela será queimada viva com velas, disse o representante. Avós, tias, mães e líderes espirituais foram presos provisoriamente e submetidos a exames forenses. Eles estão sendo investigados por homicídio culposo quando tinham a intenção de